Às vezes é, o Hop Marie trazem algumas imagens e, e falam pra gente, né, que não é só eu, também é o Axon, né, que é outro músico. Eles, na verdade, trazem umas imagens, ou seja, algumas personagens e explicam um pouquinho um, o caráter dele, sabe, da personagem dela, como é que ela é, ou então qual é a situação, né. Em, em que ela está se é uma se é uma crise de vida ou se é não sei aí ou então se é não sei se ela está alegre né por exemplo na peça a menina acaba de acordar e assim aí eu penso nas músicas que possam dar é, força a essa fortalecer essa imagem tem essa maneira tem outra maneira que Aqui na verdade a gente faz umas composições, a gente traz ideias disso e a gente traz para os ensaios e depois a gente fica lá experimentando. Daí às vezes não tem im imagem ainda, só é música. E eles ficam fazendo, a gente fica aí improvisando, né? Aí depois a gente escolhe, a gente escolhe o que a gente acha que tem qualidade suficiente para entrar na peça. Assim. A gente escolhe o que a gente gosta. Olha, no caso do Tutu, que é a nossa, nossa peça, a gente já sabia que a gente quer fazer uma referência ao tempo né, dos anos 20, 30 e 40. Então, o Rob e Maria eles já tinham umas preferências de música, assim. Eles trazeram o lollipop, trazeram o besame Mucho, tal e tal. E aí a gente queria dar espaço também ao, ao gramofone, né? E essa onda. A gente queria, então, na verdade, uma adaptação das músicas também. Mas também a gente fez composições próprias. A gente experimenta lá e vê se funciona ou não. Aí Muitas vezes acontece que, não sei, é, a gente na verdade percebe primeiro o que não funciona. Daí a gente tem que trabalhar nisso. Por exemplo, se eu trago uma composição e a gente, então o Rob Maria, Maria tem uma imagem e aí de princípio a gente já percebe que combina a imagem com a música. Agora, por exemplo, a gente também percebe que está faltando uma dramaturgia nele. Na música e na imagem também. Então, já são dois elementos que a gente sabe que funcionam juntos, mas eles não têm um diálogo, eles não estão vivos, estão só aí é a pura música, né? Por exemplo, o um motivo musical. É, daí a gente tem que revelar, a gente tem que dizer, tá. então tem a parte A, tem a parte B, mas a imagem precisa que nesse momento, naquele instante, alguma coisa aconteça. Sim. e a, Então a música tem que expressar. Daí a gente tem que compor outra coisa ou então re reacionar no momento. Quem decide isso? Aí a gente decide no momento Sim. se a gente brinca um pouquinho? Sim, a gente decide sente. junto. Sente. Sim, sente que agora mesmo está faltando. Ó, a música é legal, a imagem está legal, mas não está não, não acontecendo nada. tipo aquela coisa legal. Assim. Muitas vezes se percebe, também nos teatros de sombra, <risos> muitas vezes se percebe, na verdade, que, que, assim, né, que muitas vezes no teatro de sombra falta de dinâmica. Assim, a, assim, a música é bonita, a imagem é bonita. Aí é tudo bonitinho, e não tá... Então é isso que a gente sempre está em busca, a gente quer surpresa, a gente quer surpreender a gente mesmo. Então em busca disso, a gente cria no momento as coisas que estão necessárias ou então compõem em casa. All